Boas-vindas! Para receber gratuitamente nosso conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Faça parte do nosso grupo. Pequenas Empresas, Grandes Negócios deste domingo mostra os novos caminhos de empreendedores brasileiros para recuperar o faturamento. E veja também. Empresários só planejam a curto prazo com o abre e fecha do comércio. Comerciante da velha guarda viraliza na rede social e evita a falência de loja de plantas. No PEGN.tech, startup de Salvador cria serviço de entrega para comunidades. Estava tendo um bom de delivery em Salvador, mas não estava atendendo em áreas periféricas. Plataforma Imobiliária aplica teste para a Covid-19 para a volta ao trabalho. A gente já fez três ondas de teste abertos para todos os funcionários. Cerca de 70% dos nossos funcionários já realizaram os testes. Cantora ganha o pão de cada dia com receitas árabes. Oi pessoal, bom dia. Sabe aquela expressão, se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé? Na era digital, a tecnologia faz essa ponte. Uma startup de Salvador criou uma plataforma de entrega para atender bairros que não eram atendidos por aplicativos tradicionais. Olá pessoal, meu nome é José Carlos, tenho 26 anos, moro aqui na capital, né, na Bahia, Salvador, e eu sou um dos motoboys do Traz Favela, né? A moto do Zeca corta as ruas da periferia de Salvador, ele pega produtos de comerciantes locais e segue para entregar para o cliente na mesma região. O serviço de entrega foi criado por Iago Silva dos Santos, empreendedor e também morador da periferia da capital baiana. A ideia surgiu em 2018, quando eu participei de um evento de criação de negócios, vendo minha realidade sendo morador de área periférica, onde os deliveries ainda não estava tendo um bom de delivery em Salvador. Mas não estava atendendo em áreas periféricas. Assim como Salvador, as periferias de outras grandes cidades, como São Paulo, não são atendidas pelos aplicativos tradicionais de entrega. Alguns bairros têm áreas consideradas de risco. Os apps não acham seguro e o morador fica sem opção de delivery. A startup do Iago chegou para acabar com esse problema. Entendo muito que, é claro que tem parte do meu bairro que é perigoso. Mas não é na sua totalidade. Eu, e aqui tem tá um começo muito forte. Então acaba de criminalizando a região toda. No começo da operação, a startup fazia 45 entregas por mês. Agora, 350. Um crescimento de 300%. Oi, eu sou Carol, moradora do bairro de Trobogia, aqui na cidade de Salvador. Eu acredito que esse aplicativo seja um facilitador, sem preconceitos, porque ele entrega em diversas áreas ditas de risco ou não. O pedido é feito por WhatsApp. O comerciante entra no nosso site e realizamos toda a intermediação. Fazemos um pré-cadastro, procurando saber quais produtos que ele entrega, onde ele mora. A Startup atende 26 bairros da periferia de Salvador. Quando um comerciante cadastrado recebe um pedido de delivery, ele encaminha para a startup que aciona o motoboy. A startup cobra R$ 5,00 de taxa de entrega, mais o frete que depende da quilometragem rodada. Hoje, já são 51 empresas cadastradas. Olá, me chamo Ingrid de Reis, Eu sei sex shop junto com a minha mãe, a Glade. E desde que começamos a prestar serviço de entregas a domicílio tivemos muitas dificuldades de encontrar um motoboy confiável e ágil. Agora, os produtos que Ingrid vende chegam ao cliente pelo Traz Favela. Normalmente, agendamos as entregas e eles fazem. Hoje, são 25 motoboys cadastrados. Mais de 90% dos nossos entregadores são de áreas periféricas. Atendendo no meu próprio bairro é mais confortável para mim, porque eu tenho mais tempo até disponível para atender vários clientes ao mesmo tempo. Iago e os sócios Marco Antônio Silva, Ana Luísa de Jesus e Carlos de Souza investiram R$ 2 mil reais de recursos próprios para lançar o serviço. E agora entrou um dinheirinho a mais. A gente criou a campanha, já se encerrou já. A gente vai remanejar o dinheiro para a gente conseguir ajudar os comerciantes e entregadores de alguma forma. A gente já conseguiu arrecadar 21 mil. E qual que era a meta? Era 30. A startup busca investidor para expandir o negócio. Está desenvolvendo um aplicativo e quer levar o serviço de entrega para muita periferia desse Brasil afora. A gente já tem até o cronograma de expansão já. Assim que o aplicativo sair, a gente conseguir se consolidar em Salvador. A gente pretende a gente. primeiro invadir aí São Paulo, é o eixo Rio-São Paulo onde estão as maiores periferias do Brasil e posteriormente subir por Nordeste, que é Recife, Aracaju, Maceió, entre outros. E daqui a pouco eu volto para mostrar como a aplicação de teste da COVID-19 traz segurança para volta ao trabalho. Voltamos já. Oi pessoal, eu sou Rafael Mendes e eu estou aqui de casa assistindo ao Collision From Home, uma conferência de tecnologia e inovação que era para ter acontecido no Canadá, mas que por causa da pandemia foi transmitida pela internet, da casa dos palestrantes. Eu vou contar para vocês agora o que rolou de melhor nesse encontro à distância, vamos lá? O Collision, realizado no final de junho, é o evento de tecnologia e inovação que mais cresceu nos últimos anos no mundo. Neste ano, participaram mais de mil startups. A palavra de ordem no evento era Eficiência. Para você que tem startup, é hora de fazer menos coisas, mas fazer melhor. E nesse ponto, a inteligência artificial vem com tudo e será indispensável. Falando de investimento, a gente acredita que as startups do momento, que nascerem agora, vão possivelmente no futuro se fundir com grandes empresas ou se fundir com novas startups. Os investidores estão colocando muito dinheiro em negócios que estão começando. Na China mesmo, o mercado de investimento em startup já está a todo vapor. Como deu para perceber, tem muita novidade, né? muita coisa acontecendo. Então fiquem atentos. E timing é tudo, não se esqueçam disso. Sempre que tiver uma novidade, eu vou compartilhar com vocês. Até a próxima. nunca parou de vender, apesar de toda a crise causada pelo novo coronavírus. Ele é dono de uma loja de moda masculina há 23 anos em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Com criatividade e tecnologia, manteve o negócio ativo e as contas em dia. As despesas é, não param, né? Então a gente precisa encontrar essas alternativas aí de continuar as vendas nesse período que ficou é, a loja fechada, o shopping fechado, né? Assim como a loja do Cássio, os negócios não podem parar por conta da pandemia. Com soluções simples e rápidas, a comunidade Cielo Movimenta promove iniciativas que apoiam negócios e conectam quem quer comprar a quem precisa vender. E assim se coloca ao lado de empreendedores em todo o país. É aquele que sai na frente inovando, é aquele que vai conseguir sair desse, desse cenário mais rápido. Né? Cássio lançou vouchers no modelo Pague e Ganhe. O cliente compra um valor e pode gastar mais na loja. Desse jeito, R$ 100 reais estão direito a R$ 150 e assim por diante. Esta iniciativa ajudou a manter em 35% o faturamento da loja. Para poder é, não, não ter que dispensar funcionários nesse período. Né? Para realizar a promoção, o empresário usa o Cielo Superlink, Pagamento simples, seguro, 100% digital e sem mensalidade. É só gerar o link de pagamento no site ou app da Cielo e compartilhar com o cliente por WhatsApp, e-mail ou rede social. A venda é imediata, pode ser feita no débito ou crédito, à vista ou parcelada. Superlink facilitou muito porque é uma plataforma de pagamento e a gente ainda como pequeno né, não tem essa, essa plataforma do, do e-commerce, né? marketplace. Depois de quase três meses fechada, a loja do Cássio, que fica neste shopping, reabriu no começo de junho, com todos os protocolos de segurança exigidos. Mas o empresário mantém as vendas digitais com o Superlink Cielo. Já inseriu a gente nesse mundo digital, a gente agora vai ter que aperfeiçoar esse mundo digital de venda online. Então eu espero com isso sair mais forte desse desse momento e espero que a Cielo esteja comigo aí nesse, nesse momento. E daqui a pouco você vai conhecer os três Nelsons, os pequenos empresários que recuperaram as vendas com a ajuda das redes sociais. Voltamos já! obriga a velha geração de empreendedores a usar ferramentas online e graças à colaboração de voluntários um empresário de 83 anos salvou o negócio dele com a ajuda das redes sociais Dá só uma olhada a foto que viralizou nas redes sociais dizia ajude-me a sair da falência firma com 50 anos de vida o comerciante que aparece na imagem é o seu nelson de 83 anos que herdou do pai o carinho pelas plantas Tornou-se um amor tão grande e agora nessa pandemia eu me vi derrotado por falta da minha loja, das minhas plantas. Depois de 80 dias fechado, seu Nelson viu o faturamento do negócio chegar a zero. Sem site, nem presença nas redes sociais, era quase impossível recuperar o prejuízo. Até que uma cliente foi à loja depois da reabertura, viu a placa e resolveu fazer a foto. Gente, o seu Nelson escreveu a plaquinha à mão e colocou lá do lado do caixa. A ideia era só evitar que os clientes pedissem desconto ou fiado. Mal sabia ele a repercussão que isso aqui ia dar. Colocar na rede social e nós não tínhamos estrutura para atender tanta gente. Mas aí veio a família toda ajudar. Quando o post viralizou, a Luciana, especialista em marketing de conexão, também resolveu ajudar. Chamou um fotógrafo amigo, foi até a loja e criou um Instagram para aumentar as vendas do seu Nelson. Ele tinha uma média de atendimento de 25 pessoas por dia. No primeiro dia de viralização foram 75 e a partir do segundo dia, uma média de 500 pessoas passando aqui. Forma até fila na porta. Tem marcação para respeitar a distância entre os clientes, tapete para desinfetar os pés na entrada e higienização de hora em hora. Eu fiquei curiosa em conhecer o serviço do seu Nelson. Ainda tentando entender o poder das redes sociais, seu Nelson continua com o antigo atendimento, tudo manual. E é ele mesmo quem faz as contas no papelzinho. O senhor está conhecido no Brasil inteiro agora. Não, eu nem, eu nem sei o que é isso. A dimensão de tudo isso, a minha cabecinha ainda não, não, entendeu. não registrou. Gente, essa história ainda fica mais legal, porque aqui no mesmo bairro, no Brooklyn, existem outros dois Nelsons que também são comerciantes, o seu Nelson da Banca de Jornal e o seu Nelson Chaveiro, e eles também estão sendo ajudados por essa campanha. Eu tenho um projeto também chamado Conecta Vidas, então a gente resolveu juntar os três Nelsons e lançamos uma, como se fosse uma vaquinha, que chama os Nelsons do Brooklyn. Nenhum dos três querem doação em dinheiro. Então, o que, que a gente desenhou nessa ação? Todas as doações recebidas, a gente vai comprar os serviços dos três Nelsons e aí iremos entregar esses serviços em oito instituições que a gente mapeou. Se você for analisar bem, ninguém quer dinheiro de ninguém, você entendeu? A gente quer trabalhar. É o poder da rede social ajudando os negócios dos três Nelsons do Brooklyn. Outro dia chegou uma mulher, ah, você que é o seu Nelson mesmo, você que é o seu Nelson mesmo, sabe? Não, sou eu sim, sou eu sim. Ah, eu vim aqui pra fazer uma chavinha com você. Tem cliente que tá chegando lá porque viu a banca do senhor na rede social? Muita gente já foi procurar direto. Virei um sucesso. Imagina que você tá equilibrando as peças do jogo depois de muito esforço e vem uma força maior e derruba tudo. Você recolhe e recomeça. Aí você está conseguindo um novo equilíbrio e mais uma vez cai tudo por terra. Pode parecer, mas não é brincadeira. É assim que estão se sentindo milhares de empresários com o abre e fecha do comércio em várias cidades brasileiras. Eu fui conferir um pouco desse drama. <risos> Depois de quase três meses com a loja de roupas fechada, Rosana reabriu no começo de junho. Um curto retorno. 15 dias depois, o comércio não essencial de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, teve que baixar novamente as portas. Hoje é de uma forma, amanhã muda tudo, a semana que vem eu não sei como vai ser. Então nós estamos trabalhando sem planejamento nenhum. A loja tem um custo fixo mensal de 30 mil reais com funcionários, aluguel e impostos. Para atrair clientes na volta, Rosana investiu esse mesmo valor em novos modelos de roupas e não teve tempo de vender. Se eu soubesse que o comércio voltaria a ser fechado tão rápido, eu teria evitado esse gasto e essas compras. Um vai e vem que complica a situação de quem já está quase sem fôlego. Se a paralisação... É o controle e é o remédio para o pro problema, então vamos fazer da forma certa. Mas quando abrir, que abra num período mais longo, não por quatro horas. A empresária se adaptou e daqui para frente só vai ter estoque para uma semana. É o que recomenda o consultor Adir Ribeiro. Eu posso viver meses e anos sem lucro, mas eu não vivo semanas sem fluxo de caixa. Né? Isso talvez seja um grande aprendizado junto com essa resiliência que nós estamos desenvolvendo. Né? e no setor de serviços. Lucas é sócio de uma franquia de academia de lutas com oito unidades em quatro estados e fora do país. Em Curitiba, o negócio passou mais de dois meses fechado, só manteve as aulas online. Existe um vínculo, né, geralmente na, na unidade, assim, academia, esse vínculo de pessoas, de amizade, da tribo, de pertencer, de estar naquele time, né. Então isso é muito difícil, não consegue levar isso, né, para um ambiente virtual, né. Quando reabriu no começo de junho, ele fez pacotes, promoções para conseguir recuperar só metade dos alunos. Mas as academias fecharam de novo por causa da alta do número de casos de Covid-19 na cidade. Tudo aquilo que a gente estava construindo, né, tentando argumentar para poder manter, aí vem com mais uma, né, uma foice. Então, realmente prejudica muito, né. Lucas investiu 5 mil reais em divulgação, equipamentos especiais para proteção contra o coronavírus. Com o um caixa curto, pode ter que demitir. A gente poderia estar resguardando, de repente, alguém que a gente vai ter que encerrar agora. Enquanto a situação não se... A transformação digital vem acontecendo em uma velocidade insana. Preciso se preparar para a quarentena e ioiô. O consultor Adir recomenda planejar no curtíssimo prazo, investir aos poucos, negociar com fornecedores à venda em consignação, se informar o tempo todo. Para mim, o momento agora é apertar o que eu chamo a tecla SAP. Como é um idioma novo da biologia, o que é o SAP? Sobrevivência, agilidade e protagonismo. Os cenários são de muita incerteza. Há um pensamento que é focado na realidade das startups, que é uma, um mantra mais rápido do que perfeito. A gente não vai ter todas as informações completas para essa decisão, né? E aí a gente vai ter que ir, ir acertando, corrigindo com rapidez. <risos> Uma plataforma do setor imobiliário adotou várias medidas de segurança para retomar as atividades Uma delas foi aplicar testes nos funcionários que estão voltando ao trabalho Salas de uso comum interditadas Na mesa de trabalho, lugares bloqueados são medidas que essa startup do setor imobiliário está tomando para retomar o trabalho presencial. O que a gente está fazendo nesse momento é um grande ensaio geral para a gente saber como que a gente vai trabalhar no novo normal. Então é um momento de adaptação para a gente se acostumar ao uso intensivo das máscaras, à medição da temperatura, ao espaço entre as mesas, o espaço no elevador e todos esses novos protocolos e hábitos que a gente está aprendendo a partir de agora. Aqui a retomada gradual começou em junho com várias restrições, por exemplo, dos 350 funcionários que usavam esse escritório todos os dias antes da pandemia, apenas 25 podem frequentar o espaço simultaneamente. Além disso, os funcionários são testados a cada 15 dias para garantir que ninguém irá trabalhar espalhando o vírus. A gente já fez três ondas de teste abertos para todos os funcionários. Cerca de 70% dos nossos funcionários já realizaram os testes. A gente também abriu para dependentes e também a gente realizou alguns testes pela segunda vez. Essa medida é recomendada por médicos infectologistas. O que, que seria o ideal? Você tem um bloco de 10, 15 pessoas, essas pessoas são testadas... E, e seriadamente, de acordo com a ocorrência ou a presença, tem que ser avaliado a presença novamente desse vídeo. Então é a cada 10 ou cada 15 dias o mesmo bloco de pessoas. A startup não considera a aplicação do teste um custo, e sim um investimento na equipe de colaboradores. Eles trabalham com mais segurança. Principalmente a gente que recebe pessoas de fora, dentro do escritório, que então não são pessoas do escritório, a gente faz o teste quinzenalmente para poder garantir que a gente está tranquilo para poder trabalhar. A startup também tem medidas que vão além dos funcionários. Qualquer pessoa que chega aqui no escritório precisa responder um questionário com perguntas relacionadas à Covid-19. Se teve contato com alguém diagnosticado, viajou nas últimas duas semanas ou apresentou algum sintoma. Além disso, a pessoa recebe uma máscara e precisa medir a temperatura. A startup é especializada em compra de imóveis difíceis de vender. Mesmo com as medidas de segurança, a empresa usa tecnologia para oferecer ao cliente a opção de fazer tudo à distância. Da visitação, à assinatura da escritura. É possível fazer toda a jornada de compra e venda do imóvel em poucos minutos sem sair de casa. Isso é uma revolução para o mercado imobiliário brasileiro. O projeto que quer transformar 550 mães de periferias de todo o país em especialistas em rede social está com inscrições abertas até o próximo dia 15 de julho. O programa se chama WOMB, Inclusão por um Bit. Desse grupo, 50 participantes vão receber uma bolsa de mil reais por mês durante seis meses. As aulas serão 100% online. Mais informações em nosso site. Por hoje é isso, gente. Eu volto na semana que vem. Até lá. Do palco para a cozinha. Uma cantora buscou a solução para o cancelamento de shows nas receitas árabes da família. O negócio aberto com uma prima faz sucesso com o público. Meu nome é Ana Caran, sou cantora, com uma carreira estabelecida fora do Brasil e agora aqui no Brasil, com essa crise da pandemia, o que fazer? Shows cancelados, o que fazer? Ela se reinventou em casa. Ana voltou de uma turnê na China e no Japão quando o coronavírus apareceu por lá. No Brasil com 61 anos e fazendo parte do grupo de risco, teve novas ideias para ganhar dinheiro. Eu sou de origem árabe. Nasci num lar onde minha família toda cozinhava, minha mãe, minhas tias. E nessa pandemia, mais uma vez, decidi chamar minha prima, que também viveu tudo isso comigo, a Olivia. E a gente, então, montou uma empresa que faz então comida árabe para vender e atender as pessoas. Para começar o negócio, elas investiram R$ 1.200 em matéria-prima. Valor recuperado em três semanas de vendas. O árabe é muito intenso. É muito intenso, tanto é que quando a gente viajava muito, nós duas, a gente é. brigava demais. É. Mas resolvemos que, por causa do dinheirinho que ia entrar, a gente fica amiguinha para fazer esfirrinha para vender, <risos> não é? É dinhinho, de, <risos> de, de, de, de, de Só de esfirras, elas vendem mais de mil unidades por semana. Para atender todo mundo, trabalham mais de 10 horas por dia planejam e organizam tudo o que fazem. A gente costuma deixar tudo picadinho, né? E aí quando tem os pedidos, né? a massa já está já pronta, aí a gente só mistura né, a carne com os picados, enfim, aí coloca as especiarias e tal, e aí a gente deixa um dia da semana para fazer as entregas. A divulgação e as vendas são feitas pelo WhatsApp. Elas faturam 20 mil por mês. As Esfirras custam a partir de R$ 3,00 cada. Além delas, tem o kibe de forno, um quilo custa R$ 70,00. E a torta de palmito, a pequena sai por R$ 60,00. E é isso, agradeço a Deus pela oportunidade e a você. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, agora eu vou tirar a máscara para comer e vou levar uma bandejinha para você. Tchau, tchau! Tchau! Vídeo, e lembre-se, inscreva-se no canal e ative o sininho.